Bom, já que vocês insistiram, eu vou falar. Como assim? Não insistiram? Não, mas eu vou falar assim mesmo. <risos> o Poço, esse filme que está na Netflix e tá todo mundo falando, tá todo mundo comentando, eu vou dar o meu pitaco. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a história do filme, mas eu vou dar o meu comentário sobre ele, o que, que eu acho que foi aquele final. Vem. Vou logo avisando, vai ter spoiler então, se você não viu o filme ainda, para agora. Vê o filme, depois volta aqui. Tá bom? Vou vai em outro lugar. Mas vejam a minha análise também, porque eu vou falar de coisas que ninguém dos vários comentários que eu vi até agora falou. Em primeiro lugar, é óbvio, já utilizando os jargões do filme, né? É óbvio que Don Quixote está totalmente associado ao filme. Também fica óbvio que Dante Alighieri, com a sua divina comédia, também está intimamente ligado ao filme Essas referências Essas duas referências são extremamente Faladas e Confirmadas e divulgadas Por várias é, Pessoas, por vários textos, vários Youtubers, vários comentários E inclusive o, o Gorel O personagem principal do filme Ele é a cara do Don Quixote, clássico né? Como ele foi pintado pelo, Desenhado Por várias pessoas, ele é a figura Do Don Quixote, já que o Don Quixote não existiu é um personagem fictício Mas em várias capas de livro nas, nas ilustrações de Doré Quando o Don Quixote das crianças de Monteiro Lobato, de Monteiro Lobato Coloca as imagens de Doré de Don Quixote O ator está a personificação de Don Quixote E seria o, o companheiro de cela dele, vamos dizer assim O Sancho Panza Seria a mulher que procura o filho ou a filha A Dulcinea Del Toboso de Don Quixote né? Tudo isso é muito óbvio no filme Todas as citações, inclusive as, as, as citações religiosas também são válidas Mas o principal e uma coisa que eu, ninguém comentou e que eu vou comentar aqui São três citações O filme A Comilança Um filme italiano, tá? bem antigo é, que é uma, é uma referência também Eu vou citar Beckett, que ninguém citou até agora porque Beckett em Esperando Godot Quem sai do teatro perguntando quem é Godot Não entendeu a peça, tá bom? E vou citar também Kafka Ou Castelo Aquele castelo do Kafka Onde quem entrava no castelo nunca mais voltava Até que o personagem principal resolve Entrar no castelo para descobrir o que, que existe lá dentro E quando ele entra no castelo o livro acaba Então existe no ser humano Existe nas pessoas Uma vontade muito grande De entender o porquê das coisas. Daí surge a ciência nessa grande vontade de entender o porquê das coisas. Daí essa vontade imensa e esse comentário as várias teorias que surgem de que final foi aquele. Embora o diretor e os roteiristas tenham deixado uma pista pequenininha escondida na metade do filme, que é quando a panacota aparece com um pedaços de cabelo, certo? Isso aí é uma grande pista. Mas o que acontece no final do filme? fica em aberto, de qualquer maneira, fica em aberto como em Kafka, como em Beckett, tá? E como no no caso do filme Don Quixote. Ainda tem mais. Eu ainda vou citar Kafka de novo aqui. Na no caso da Metamorfose do Kafka, o senhor K morre e ele se transformou num grande inseto ou ele sonhou que se transformou num grande inseto? Isso é discutido no filme A Mosca, que é totalmente passeado no Kafka. No caso, o livro nunca fala em barata no Kafka, né? É um grande inseto que se assemelha muito a uma barata. Mas a grande coisa, o grande lance do filme, é esse final aberto. E é isso que eu quero deixar aqui a minha opinião para vocês. Qualquer que seja a opinião de vocês, vocês nunca vão saber que final, o que, que aconteceu no real, depois que tudo aquilo aconteceu. Se foi... Religiosidade, qualquer que seja ela, se foi uma ilusão dele, como Don Quixote também tinha suas ilusões, as suas ilusões, se é absurdo da existência, como o Kafka tenta mostrar no castelo ou na própria metamorfose, se como Beckett disse na, no Esperando Godot que quem não ente, quem pergunta quem é Godot no final não entendeu nada do, do que ele quis dizer em Esperando Godot, então fica claro a, a comparação do convívio social do convívio social a comparação da desigualdade social isso fica óbvio no filme mas como termina ninguém sabe da mesma forma que nós também não sabemos como vai terminar a nossa existência, como vai terminar essa quarentena que nós estamos vivendo como vai terminar esse desequilíbrio social que existe no mundo então esse é o meu pitaco essa é a minha opinião quem não assistiu o filme assista, é gore, cuidado, é ou gore, ou trash, como vocês preferirem chamar, é um filme pesado, violento, tem cenas muito fortes, quem não gostar desse tipo de filme não veja, tá, porque embora ele seja gore, seja trash, como vocês quiserem classificar, tem a cenas de canibalismo, tem as cenas sangrentas, como costumamos chamar aqui em casa, um filme, entre aspas, caveirinha, <risos> é preciso ter cuidado, tá, embora o filme seja desse estilo, ele é um filme muito bom e surpreendeu tanto a internet que tem. Ele é praticamente o campeão de vistas na Netflix. Tá? E já está sendo tão comentado quanto foi Lost na época que o seriado saiu. Então, gente, está aí a minha opinião. Inscrevam-se aqui no canal. Inscrevam-se nos canais da Resistência Científica. O link vai estar na descrição. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo e fui.